Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animaninho, mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso chapéu típico, o nosso chapéu da Oktoberfest. Esse aqui, ó, gente, ó. Que lindo, olha só. Nosso chapéu pet da Oktoberfest. Olha só, aqui. Nossa lemãozinha aqui, né? Nós vamos estar tá fazendo Essa jardineira aqui já tem vídeo aqui no canal mostrando como que faz, tá, gente? Essa roupa da Outuber aqui, tá? Eu fiz ano passado Então, já tem vídeo aqui, eu vou deixar na descrição aqui pra vocês, tá? Então, já tem vídeo aqui, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês É bem facinho de fazer e fica maravilhosa, né? E veste muito bem os seus bebezinhos O chapéu a gente vai fazer hoje aqui no canal, Tá? E esse vestido a gente fez na vídeo passado, no vídeo passado, né? Então a gente vai fazer o chapéuzinho hoje aqui, tá? E o próximo vídeo eu quero trazer para vocês a tiara, né, da Outubro para as meninas tá usando com o nosso vestido, tá bom? Então vamos lá aproveitando o mês de Outubro, né, que estamos em festa, né? Então vamos lá fazer o nosso chapéu.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 Ok gente, então vamos lá, vamos lá fazer a nossa peça Lembrando que eu vou estar disponibilizando esse molde do chapéuzinho aqui da Outtober Lá no grupo Animania Pet, no grupo público, assim que o nosso canal atingir 2.550 inscritos, ok? Então vamos lá fazer a nossa peça, vem comigo, mas antes roda a vinheta tá aqui os moldes que a gente vai usar pra fazer o nosso chapéu Otoberfest que esse molde aqui você vai cortar uma vez no metal acê e duas vezes, aqui eu tô usando feltro, tá? Ó, tô usando feltro, mas vocês podem estar usando tecido também, tá? esse molde aqui também, tá? Duas, uma vez no metal acê, duas vezes no feltro esse aqui também, uma vez no metal acê, duas vezes no feltro a gente vai usar essa tirinha aqui, né? que é da Otoberfest também vamos precisar de um filete Pra fazer a amarração, né? E vamos precisar De um Uma etiquetinha assim, ó Ou assim Como eu já mostrei no outro vídeo Ou assim pequenininha, tá? Aqui nós temos de Brumenau Mas você pode fazer da cidade que você quiser ou pra, pra, ou, Para o objetivo Para o objetivo que você quiser, né? Se for da Outro Se for um chapéu por exemplo, pra, um, pra gaúcho, né? Pode fazer com a etiqueta que vocês quiserem. Nós vamos usar esse aqui, tá? Vamos pegar o topo. Vamos passar uma costura aqui ao redor. Ficou assim, reserva. passar a costura aqui nessa peça agora. Agora a gente vai juntar aqui, tá? Passar a costura aqui. Viramos Lembrando que a parte mais fina aqui desse cone é o nosso topo, nós vamos pregar agora, tá? Vamos virar no avesso de volta aqui, ó, ficou assim, lembrando que essa parte mais fina aqui é o topo, tá? Vamos pregar então agora. Vamos virar, ver como é que ficou O topo tá pronto Agora vamos montar a nossa Aqui é o seguinte Aqui tá o nosso tecido Ou aqui no meu caso, aqui o feltro Aqui tá o outro feltro um feltro no outro, e aqui o nosso metalaceio, nós vamos pregar um no outro aqui, tá? Pregado aqui, a gente vai virar por aqui, Ok? Virada, a gente vai passar um pre aqui, tá? Prespontada, nós vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? Começada a costura de segurança, agora nós vamos colocar o nosso topo aqui. Vamos colocar aqui e vamos prender aqui um no outro. Vamos já preparar as nossas, nossas nossos filetes para fazer a amarração e fazer o acabamento. Então, duas tiras de 20 e duas de 10, tá? A gente vai fazer a nossa amarração para orelha. Uma você vai colocar aqui. Eu já ensinei vocês a fazer isso nos outros vídeos, tá? De chapéu. A maior aqui. Agora, a menor, você vai deixar 6 centímetros aqui, tá? Seis aqui aqui eu já fiz uma marcação e aqui vocês vão juntar aqui ó tá separa a orelhinha dos nossos cachorros tá dos nossos bebês ficou assim tá mesma coisa você vai fazer desse lado desse lado aqui daí fica mais fácil porque daí é só você medir assim né então, a maior vai aqui. E a menor aqui. Agora, vamos fazer o acabamento aqui. Leite, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e vamos abraçar aqui no nosso chapéu, tá? Pra dar um acabamento aqui. Agora vamos preespontar o filete para dentro. Vamos pegar o filete, colocar para dentro e passar uma costura ao redor, segurando ele para dentro, pré-espontando ele para dar um acabamento melhor, ok? Então ficou assim. Agora a gente vai aplicar o nosso a nossa fita ali a gente vai aplicar a nossa fita aqui, ó. ok? Esse aqui a gente vai desmanchar ele assim, tá? E a gente vai colocar aqui atrás. Então, tá aqui o nosso chapéu da Otober feito. Olha só, que bonitinho. Tá? Esse é o tamanho 4, tá, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aí. E compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe muitos nossos vídeos, tá? Então, já sabe, assim que nós atingir a meta, eu vou estar disponibilizando lá no canal. Tá? Esse chapéu você pode fazer também né, para evento gaúcho, para os pampas, né? Eventos gaúchos. Pode fazer o típico, como a gente fez aqui. Então, dá pra fazer vários modelos, tá bom? Então, é isso, gente. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, né? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.